E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Ventos frios e úmidos vindos do mar dão maior sensação de frio. Esse frio não é o maior do ano, mas como tem umidade e ventos que trazem do mar tudo isso para o continente... Quem sofre mais é o litoral, por isso temperaturas baixas não passam dos 17 graus nas praias de São Paulo e a sensação de frio é de uns 13, 14 graus. Muito agasalho, portanto. De vez em quando períodos de melhoria, o sol pode até aparecer em alguns momentos do dia, mas não eleva a temperatura não, pelo contrário, fica aí por volta dos 17 não mais do que isso e à noite vem frio para valer de novo, outra vez muita sensação de frio durante a noite e a madrugada. Temperaturas no interior sobem a 24, 26 graus, na capital 18 graus no máximo sobe essa infiltração também até a grande São Paulo. Grande abraço a todos! O tempo!